E aí Gabriel Jordan, do ArrobaGar, No vídeo de hoje, eu trouxe mais decorações de unhas pra vocês. Dessa vez, diferente do usual, eu não trouxe uma, não trouxe duas, eu trouxe 10 decorações de unhas diferentes. O vídeo de hoje é diferente justamente por causa disso. Tem muito mais inspirações pra vocês pegarem aí na casa de vocês. O tema da primeira mão é de frutinhas e o da segunda é de bichinhos. Gente, eu achei essas unhas super, super fofas. Todas as minhas unhas estão diferentes umas das outras, justamente pra vocês terem várias ideias e várias inspirações. mais mais legal de tudo isso é que você pode escolher uma única decoração pra reproduzir em todos os dedos das mãos. Ou você pode fazer assim como eu e usar todas as unhas diferentes umas das outras. Que é assim que eu acho mais divertido, mas cabe a você escolher. Não sei se vocês notaram, né? Mas temos uma iluminação nova aqui no estúdio. Comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Eu mudei bastante coisa aqui na iluminação. E também tem uma novidade nesse vídeo. Que nesse vídeo eu não vou falando com vocês enquanto eu tô no tutorial. Eu vou narrando pra vocês. Porque como são 10 decorações, né? Eu queria deixar tudo do jeito mais rápido.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 Então, pessoal, já vou começar usando uma base casco de cavalo, que é uma base de tratamento que eu gosto bastante da Ludurana. Tô fazendo isso pra começar porque eu sempre começo com a base de tratamento. Vocês sabem que eu amo bastante as da Impalas, da Ludurana também. Hoje tô usando a casco de cavalo só pra começar mesmo. E logo em seguida já venho com um branco metálico. Tô usando o Joga Astral no meu mapa da Risqué. Porque esmaltes cintilantes assim, sim, metálicos clarinhos ajudam, né, no payoff dos próximos esmaltes. Como eu vou usar vários esmaltes coloridos de várias marcas diferentes, esse esmaltes metálico já vai ajudar a ter um payoff melhor Vou começar com esse laranja super saturado da Impala, chamado Filtro de Onça que eu acho maravilhoso na primeira unha, que o tema é de laranjinha, tá gente? Logo em seguida vou vir com o Bianco Buríssimo da Risqué, que é o meu esmalte branco favorito justamente pra gente fazer um sketch, né, um rascunho do desenho da laranja e nós vamos preencher ele com um sacou da Dylos, que é um laranjinha mais pastel o branco que a gente aplicou antes vai dar toda a diferença no payoff, depois de aplicado E usando o mesmo esmalte branco, eu venho desenhando né, os gominhos da laranja E pintando uma bolinha bem no centro do desenho para juntar tudo e deixar tudo coeso Passando para a próxima unha, que o tema é de abacaxi, eu vou usar o print do sol e também vou usar o balonê da Impala também para fazer os sulcos né, do abacaxi, aquela texturinha que tem na casca dele Vou fazer tipo como se fosse um matelado, vou primeiro nas listras né, na direção esquerda e depois na direção direita para deixar tudo bonitinho Usando Não Sou Obrigada da linha Neon Power da Impala, vou fazendo como se fosse a folhinha sabe, do abacaxi Vou concentrando ali na pontinha da unha e depois com um pincel detalhado para desenho artístico de unha eu venho puxando mais ou menos no formato da coroa do abacaxi, né? a próxima unha é de melancia vou começar com a amarração para o amor, que na verdade é um rosinha não sei porque que na câmera ele saiu tão avermelhado assim e vou desenhar as sementinhas com noite escura, que é esse preto bafo da Lodurana super pigmentado, usando um pincelzinho de desenho artístico também já vou posicionando bolinhas aleatórias vou fazer uma faixa branca agora, bem na ponta da minha unha, vou fazer uma faixa grossa porque eu realmente quero dar destaque pra ela, tá, A gente? Vai desenhar bastante aí em cima. Vou aplicar o verde por cima dessa faixa branca, deixando um leve espacinho, assim como na casca da melancia, né, gente? Que tem aquela partezinha mais branca e depois ela vai ficando verdinha. E depois, pra deixar mais profundo, vou usar esse esmalte da Verona, que ele é um verde mais profundo pra dar mais detalhes pra casca. Próxima unha de morango, gente, vou usar o Vanguarda da Risqué, que é um dos meus esmaltes vermelhos favoritos. Ele é babado, super lindo e cobertura alta. E usando o mesmo que eu usei antes, que é o print do sol, né, que é esse amarelinho da Impala que eu tanto amo, eu vou desenhar as cimentinhas do moranguinho, né, gente, em cima da unha, de um jeitinho super fácil, e vou usar o mesmo verde que eu usei pra fazer a casca da melancia, desenhando umas folhinhas, que aí não deu de ver direitinho, mas já já eu vou mostrar pra vocês. Deixei bem perto do leito, né, essa unha eu fiz diferente, porque, gente, é assim que eu acho divertido, sabe? A última unha que a gente vai fazer nessa mão é um kiwi, Tô usando não sou obrigada da linha Impala do Neon Power para fazer a base E com o Bianco Purissimo, eu vou chuchar, entre aspas O aplicador do esmalte, né, diretamente na unha para ficar meio espalhado assim, como um kiwi mesmo E usando a cor Grila da Dylos, eu vou aplicar por cima justamente para funcionar como um payoff Né, para continuar verdinho, mas um verdinho, obviamente, mais claro E com o mesmo esmalte preto que eu tô usando nas New anteriores, eu vou desenhando as sementinhas do kiwi logo em seguida venho com o verniz vidro da Lodurana, que é um verniz que eu tô testando ultimamente e eu estou achando muito maravilhoso, o brilho dele dura por vários dias vou aplicando em todas as unhas justamente pra nivelar todas essas nail arts que a gente fez até o momento e também para garantir que o brilho dessa nail art dure bastante tempo, que ela fique sempre lustrosa, sempre brilhante. Então é esse o resultado da nossa primeira mão decorada, né, com o tema de frutinhas. Fica super fofo para você usar no verão, para você usar, sinceramente, quando você quiser. Eu particularmente amei, acho super divertido essa pegada de usar uma unha diferente de cada, né? Tanto que nesse vídeo, em todos os dedos das minhas mãos eu vou usar unhas diferentes umas das outras. Então comenta aí embaixo qual é a sua fruta favorita, se você conseguiria desenhar ela na sua unha. Então espero que vocês tenham gostado da inspiração. Vamos passar para a próxima unha que é de bichinhos. Mais uma vez, eu vou repetir todo o processo, aplicar a base casco de cavalo e logo em seguida também passar para o esmalte metálico, o esmalte cintilante da Risqué, o branquinho clarinho. Pelo mesmo motivo ainda, né gente? Porque eu vou usar vários esmaltes de várias marcas diferentes, coberturas diferentes, enfim. Bom, eu vou começar pintando né, as minhas unhas mais ou menos das cores que eu quero os meus bichinhos Eu vou fazer vários bichinhos diferentes Eu vou pegar esmalte rosa, né, porque é nessa unha que eu vou fazer o porquinho, né, que é o primeiro animalzinho que a gente vai fazer Na próxima eu vou fazer uma vaquinha, então a minha base vai ser branca, eu vou usar o bianco puríssimo Esse esmalte branco é meu Ride it or die, eu amo demais Para o pintinho a gente vai usar esse amarelo pastel, né, que é o Tex da Dylos o coelhinho, como ele é branco, né, eu quis fazer um fundo rosa pra combinar com o um focinho dele. Tô usando o Rosa Choque da Ludurana e eu tô usando o Feita de Verdades pra ser o fundo da unha que a gente vai desenhar o ratinho, né? Que é esse marrom meio chocolate, bafo Tô repetindo uma segunda camada em todos os esmaltes, exceto no branco, né, que já ficou perfeito na primeira camada. E vou começar a desenhar alguns olhinhos dos nossos bichinhos, gente. Eles são o ponto central da nail art, então já tô desenhando aí no porquinho. Vou desenhar em breve na vaquinha, no pintinho também. Vou trabalhar nessas três primeiras unhas primeiro, porque assim como vocês viram, né, no início do vídeo, nessas três primeiras unhas eu foquei no rosto dos bichinhos. E como o rosto do coelho e do ratinho são muito pequenininhos, né, eu deixei pra desenhar o sketch depois e deixei o fundo colorido. Então, no momento, eu vou trabalhar só com essas três mesmo. Peguei o mesmo rosa-choque da Lodurana pra desenhar o focinho do porco, né, você pode ir pingando uma gotinha e arrastando ela pros lados Desenha as orelhinhas do porco logo acima dos olhinhos, gente, fica super bonitinho Sério, gente, depois que a gente adicionar os detalhes nos olhos, fica super fofo Quanto à vaquinha, já vou desenhando todas as manchinhas em volta das unhas Usando o amanhecer da colorama, já vou fazer um focinho bem grande, bem perto do leito das unhas também E usando o saco da Dylos, eu vou fazer o bico e os pezinhos do pintinho Voltando no esmalte branco, eu vou pingando, né, em cima dos pontinhos pretos dos olhos, justamente para dar detalhe e brilho, né, pros olhos dos bichinhos, para ficar super fofinho. Adicionando detalhe no focinho Usando esmalte preto, que é o Noite Escura da Ludurana Que eu amo Mesma coisa na vaquinha E o pintinho eu já fiz com esmalte laranja, né gente? Então não tem por que colocar o preto Basicamente essas três unhas que eu dei o zoom Já estão prontas, agora vamos passar para as outras né? A do coelhinho e a do ratinho Que a gente vai desenhar a cabeça do bichinho Tô usando esmalte branco aí, fazendo um círculo E puxando as orelhinhas para fazer o coelho Mesma coisa ali com esmalte nude da Dylos Eu tô fazendo o sketch da cabeça do ratinho Puxei um círculo maior no leito e dois círculos menores para fazer as orelhinhas em cima e já estou preenchendo as orelhas com o um esmalte marrom mais escuro da Impala também voltando no rosa choque vou fazer o focinho do ratinho super fofo e a mesma coisa no focinho do coelho, tá gente? Aproveitar e já preencher com o amanhecer da colorama as orelhinhas do coelho pra ficar super fofo. E dessa vez eu vou desenhar os olhos menores, né? Porque dessa vez a gente não fez os bichinhos tão aproximados quanto nos outros três dedos. Basicamente eu fiz mais alguns detalhes, né? Eu fiz uns bigodinhos no coelhinho e no ratinho, não mostrei pra vocês pra economizar tempo. E eu já terminei com o verniz vidro da Ludurana, que é o mesmo verniz que eu passei nas outras unhas da outra mão. Ficou muito fofo, gente, sinceramente Essa, assim como a anterior, você pode escolher Um dos desenhos e fazer nas cinco, mas essa Eu recomendo que você faça todos diferentes Porque ficam super fofos E basicamente é isso, esse é o resultado final De ambas as mãos, eu espero bastante Que vocês tenham gostado, né, desse vídeo Ele foi num estilo diferente porque eu ensinei 10 nail arts diferentes no mesmo vídeo Gente, não foi uma, não foi duas, não foi três Dez decorações de nail arts diferentes eu Espero muito que vocês tenham gostado das inspirações E que vocês se reproduzam aí na casa de vocês Se você gostou, já comenta Comentem aí embaixo qual é a sua favorita Se você vai testar, se você já tá ansioso E o que, que você achou das New arts Então é isso! Esse foi o vídeo né com as 10 decorações de unhas Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal a gente fala muito sobre unha, beleza, maquiagem, mod lifestyle Enfim, gatas, se inscreve aí que é babado Comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam desse formato diferente né Dessa vez eu não fiquei trocando as câmeras com vocês, eu fiz direto nas 10 unhas até né? porque eram 10 decorações diferentes, né gente, então eu queria economizar o tempo e fazer o um videozinho mais rápido, sério gente são decorações de unhas super super fofas, eu amei demais todas, mas eu acho que eu tô apaixonado por essa de bichinha, gente, que ficou muito muito fofa, comenta aí embaixo quais dessas 10 decorações foram as suas favoritas se você vai testar essa técnica aí na sua casa se você é testar, não deixa de voltar aqui e comentar pra me dizer o que, que você achou, então me manda uma foto no meu Instagram que é em @hgtrd. inclusive se você ainda não me segue, considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou GaiaJotRD no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza, unha, moda, cabelo. Então, corre pra me seguir, tudo em GaiaJotRD. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. Sim. you!